Meu nome é Yuri, Yuri Charles Paulino Bezerra, eu sou do Brasil, sou do Movimento dos Atingidos por Barragens, que é uma organização que há 20 anos vem organizando e trabalhando com as populações contra a construção das barragens e pelo direito às famílias que já foram atingidas. É... O tema que nós vamos discutir aqui no Fórum Alternativo é sobre a privatização da natureza, a mercantilização da natureza e, e quais as estratégias dos movimentos é, populares para Rio Mais 20. É, é um tema de grande importância, pois nós vivemos um aprofundamento da mercantilização da natureza. Nós no Mab dizemos que água e energia não são mercadorias, e não podemos permitir que esses bens essenciais à vida se tornem mercadorias. E nós percebemos, pelo menos, quatro, cinco frentes de privatização é, da água pelo capital, que é na produção de agrocombustíveis, água e agronegócio, que é na construção de barrais para produção de energia, que é na mineração, construção é, de represas para fornecer energia elétrica para mineração e também no saneamento urbano e distribuição de água nas grandes cidades. Então nós somos contra a privatização da água porque entendemos que é um patrimônio da humanidade e esse patrimônio ele não pode ser vendido.